Parceiros Adonias e Abner, ó, tô com um desafio para vocês, hein? Quero ver se vocês conseguem fazer cinco dribles rápidos no campo de futebol. Tô esperando, hein? Salve, galera! Adonias Freestyle. A cadíbre aqui. Mano, que missão é essa, cara? A missão dada pelo rei do futsal, fazer cinco dribles aqui no campo. Pô, mano, nem acredito que o próprio Falcão tá mandando essa missão pra gente, Impressou, hein, mano. Ó, vamos fazer esses cinco dribles bem feitos pra essa galera que tá assistindo aprender. Sem, sem firula, né? Dribles rápidos. É e drible aqui. rápido pra galera assistir, aprender e fazer jogando. Fechou. Fechou. Missão dada pelo rei, missão cumprida. Então, bora pro vídeo. É nóis. Thank yeah. you. seguinte, deixamos o último drible pro final, que é o drible que o focal mais gosta, que é a carretilha ou lambreta. A forma que vocês quiserem chamar, mas ó, é quando você tá lá no cantinho. Lá na linha de fundo, perto do escanteio, e não tem como sair do adversário. A única opção é fazer um drible rápido, que é a lambreta. E vocês vão ver que é um drible muito rápido, não tem muito segredo nele. É você estar tá com o tempo de bola certo e executar da forma certinha. Então esse drible agora vai para o Falcão. Mano, que vídeo fera! Só drible Que tesouro. vídeo fera! Ó, quero passar aqui pra te dar as boas-vindas nesse canal, também desejar boa sorte. Muito obrigado, Rei, muito obrigado, Tony, pelo convite. São meus ídolos na vida, no futebol, no futsal, em tudo. E, galera, tô aqui pra prometer pra vocês que vai ter muito conteúdo fera, muito conteúdo de tutorial, de dribles como esse. dribles nas ruas, dribles nas quadras, muita novidade é. esse ano, né? Muita, muita coisa nova, galera, pode ficar ligado. Ó, e o que você quiser ver ainda aqui, comenta aí. A sua ideia a gente vai fazer, igual o Falcão O Falcão mandou um vídeo, pô, vai lá, faz isso A gente tá aqui fazendo na hora Com na hora. a gente não tem isso, não né, tem, mano? Não tem calor Deixa o like nesse vídeo, galera Comenta aí também Se por algum motivo desconhecido você ainda não tá inscrito Se inscreve agora nesse canal, rapaziada Vai vir muita coisa nova nesse ano Falando em coisa nova, mano, o que é isso aí, ó F12.bet, cara, mano esse é o site de apostas esportivas, cara. É, é o melhor, mano, é o melhor. É Pix, é depositar o dinheiro, é apostar, é sacar na hora, é tudo muito rápido. rápido então, se passar. você ainda não conhece, o link tá aí na descrição. É isso. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.